A gente vê que é muito comum é uma frustração muito grande com o sistema convencional. A gente que está acostumado já com esse sistema, e eu acho que é a experiência de todo mundo hoje, que já teve algum contato com, com as temidas provas, né? Uhum. E a gente chegar ali naquele momento que a gente está sendo testado e se frustrar, porque é muita informação, muitas delas não fazem sentido para a gente. E é aquela coisa, a informação não quer dizer que é o conhecimento em si. E aí, qual que é a sua opinião e como é que a benchmarking Atua chegou para atuar nisso oh, Ó, de fato, isso acontece, dentre outras coisas, por um mecanismo do seu cérebro. Acho que a gente precisa entender como que o nosso cérebro funciona para realmente ressignificar o processo de aprendizado. A gente precisa questionar tudo, é saudável, é salutar. A prova Prova o quê? No final das contas, eu tirar uma nota boa nessa prova, vai me entregar o que de fato? Pelo menos na visão da benchmarking, em vez de balizar o aluno numa nota que eu vou dar e que eu nem sei efetivamente qual a correlação com a vida real dele que essa nota tem, quanto que isso vai influenciar no sucesso dele ou não, que tal amarrar as coisas em resultados reais? E se o ensino pudesse impactar na geração de valor real, na mudança real da sua vida, alguma coisa que você consegue pegar ali imediatamente aplicar e melhorar alguma coisa na sua vida. Ganhar mais dinheiro, falar com melhor fluência, enfim, algo que efetivamente você está vendo resultado na prática e não uma prova que sei lá o que, que te entrega.